Start trading today, at Trade morto. Boa, be a nossa. Be a nossa. nossa. Não tinha três, Vem. Tá perigoso, mesmo. Ah, não, o cara aqui, tá tacou tudo aqui na B1 já, velho. Ah, não tava. Tô é muito cego. Hum, do banheiro. Vou tomar aí pro CL. Ele vai sair pro, pro, cê, vai ser pro aí, meio. Aqui, pô. Aí, é Acabou. Mano, é a muito é cagado, velho. É sério. É muito cagado. Puta que pariu, mano. Por que 5 aí pro senhor. Tem uma janela, viu? Isso. Tenho... Janela. janela? é a janela, cara. Bangou, tá na Bangor. direita ele. Consegue smoke a janela? Dois, dois janelas. Smoke a liga aqui, entrar na smoke da liga. Quatro esquina. Oh, um areia, dois a um, Caralho. Ah, o oh. Tuzão tá mira. <risos> Muito DM, velho. Eu assisto às vezes o DM de outros times. Eu prometo pra vocês que em dois anos, no máximo, 2 anos no máximo Eu vou estar top 10 No mundo Dois anos no máximo Vocês que estão aqui, vocês estão vendo Quando eu for top 10, quando sair o top 10 eu vou falar E aí galera que tava tá naquela live lá tal dia Vocês vão ver mano. Meu, você matou 40, como pode? É, velho É que o nível não tá tão alto, entendeu? Uhum. Aí é meio que de boa mas eu não mato assim não, viu, na GC. <risos> ah lá, eu fui participante do jogo. Isso é bom, né? É... Eu não sei. Eu nem sabia que tinha isso direito. Agora que eu reparei. Quer dizer que eu participei, né? É. Ah, tá, bom. Ah. tá bom. Cuidado B viu, amigos. Vou dar B com né? parceiro. Cuidado A também. É Cuidado com as pontas, né? Cuidado aí. Tem um Tô banho com C na B, tem um banho com C na B, prepara aí, só pedi. Tá. Peguei. Vamos desmocar pro C. você. up B. Boa, desbloquei, desbloquei, desbloquei, calma, calma, calma, calma. Ah. Pegar, tá? Peguei, peguei, mais um, Baguei. Mais um, mais um. peguei. Tá cego, tá cego. Peguei. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, Ai cara, tá cego até agora, velho. Felt! Felt! Muda a ceia, Felt! Felt! Calma, fudeu. Channel Switched Muda a senha. Alô. Muda a senha, Felt. Bagar <risos> liga. Baguei liga. Ó. essa. Ô, Pérez, dá o não dá o Pérez. a meia aqui ou Naps? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Vou pode pegar a tabelada, Pode ser? Pode, pode. Ué, cadê? Ele? Ai, não deu tempo. Ah, que que é isso aqui? Uh, nossa, velho. Tá Ô, varanda aí. Caralho. Tá na rampa ele. Só vamos. W altar, fechou a ah. varanda. Ah, eu preciso dessa arma. De vamos lá, rampa. Apagou. Nossa. Batei tá rampa fundo, fundo. Tá fundo, fundo. Nossa. Fundo, fundo da. Passou rampa. Vazinha do fundo, hein? Uhum. Ele tá na C4. Nossa! Vou falar que ele tá na C4, velho. Ele tava mesmo.